Fala galera! Sejam bem-vindos à Sala 401 e esse é mais um especial Zumbi. E para entrando no clima dos mortos-vivos, nós vamos voltar no tempo e mostrar como os zumbis chegaram nas telas de cinema. E vocês vão ver que nem sempre eles foram da maneira que a gente conhece hoje. O primeiro filme saiu na década de 30, o clássico White Zombie, estrelado por Bela Luzon, que faz o papel de um personagem maléfico, no John. Ele usava pessoas e trabalhadores saudáveis e transformava em zumbis através de uma poção mágica. E a partir daí, as poções que transformavam pessoas em zumbis continuaram fazendo sucesso. Até 1968, que foi quando um diretor americano, George Romero, inventou um novo conceito para os nossos amáveis zumbis. Esse novo conceito se baseia naqueles zumbis em decomposição, que se arrastam por aí, comem carnes humanas e tudo mais. O primeiro filme com esse conceito foi A Noite dos Mortos-Vivos, dirigido por George Romero, e que é considerado o pai dos mortos-vivos na modernidade. E agora vamos falar de 10 filmes apocalípticos com muita mordida e muito sangue. O primeiro filme da lista é O Exterminio, que se passa na Grã-Bretanha. Grupo de sobreviventes e mães descobre pelo governo militar que havia um refúgio em Manchester. E com isso, Kylian Mump e outros sobreviventes vão atrás desse refúgio. Na sequência do filme, o Extermino 2 se passa seis meses depois daquele surto. Com isso, o governo militar começa a se reestruturar e recuperar todas as perdas que o vírus causou. Próximo da lista é a madrugada dos mortos. Depois que uma epidemia transforma a maior parte da humanidade em zumbis, um grupo de sobreviventes encontra refúgio em um shopping, rodeado por mortos vivos E com os suprimentos acabando, é uma questão de tempo até que eles fiquem cara a cara. E aí o grupo tenta sobreviver e escapar do bando que os cercam. E o terceiro da lista, todo mundo quase morto, que se passa na Grã-Bretanha, Conta a história de um funcionário de uma loja de eletrônicos e seu amigo que é muito idiota, junto com os outros sobreviventes, eles se refugiam dentro de um pub, aguardando um resgate. Mas isso demora pra caramba, tanto que eles têm que se virar com os ataques dos zumbis, evitando perdas. É um filme de comédia muito divertido, que faz todo mundo rir, e também é daqueles que poucos se salvam quando a gente fala de um filme de zumbi. Próximo da lista é o Quarentena. O filme acompanha uma repórter e um cinegrafista que vão fazer uma matéria sobre como os bombeiros trabalham à noite. E no plantão que eles estão cobrindo, eles recebem uma chamada de um prédio em que a polícia estava investigando. Lá, a equipe da TV e os bombeiros encontram uma moradora infectada. E então o prédio entra em quarentena, ou seja, ninguém entra e ninguém sai. O filme é gravado pela câmera do cinegrafista. Por isso, em muitos momentos, passa aquela agonia como se a gente estivesse lá também. Em Dundelândia, lançado em 2009 e estrelado por Jesse Eisenberg, o mesmo que veio truque de Nestor. O ele conta a história de um jovem que deseja voltar à Terra Natal, ainda na esperança de que sua família esteja viva após o surto do planeta. Durante sua viagem, ele acaba se deparando com um cowboy louco doidão lá e acaba oferecendo carona. E logo na outra parada que ele faz durante a sua viagem, eles acabam também encontrando mais sobreviventes. Duas irmãs que pareciam meio que ladras e também acabam oferecendo a carona. É um filme de comédia muito divertido e que vai ter também a sua sequência que está prevista para 2019. Outra comédia que vale a pena ver é como sobreviver a um ataque zumbi. Ben, Carter e Og são amigos desde criança e escoteiros. Por isso, sempre foram motivo de piada no colégio. Mas, quando a cidade é cercada por zumbis, as lições de escoteiro e o instinto de sobrevivência, afinal, ajudaram em alguma coisa. E os valentões da escola acabam dependendo do trio para sobreviver. E, em meio a toda essa confusão, o filme também tem um romance teen, muita comédia e sustos agradáveis. E agora vamos mudar um pouco o estilo do filme. Começando com A Guerra Mundial Z, estrelado por Brad Pitt, um filme que conta a história de um ex-agente aposentado da ONU e que passava o tempo com a sua família. Após um vírus se espalhar pelo mundo, ele é chamado novamente pelo governo americano para desvendar a origem desse vírus. Há boatos um informações também que o filme terá uma sequência que está prevista para 2019. Um fato que me surpreende um pouco é que eu nunca imaginaria ver Brad Pitt fazendo um time de zumbi. É algo muito surpreendente e ele se saiu muito bem nesse gênero. Um filme parecido com Guerra Mundial Z é o Invasão Zumbi, que se passa na Coreia do Sul, em um trem que está a caminho de Busan. E os passageiros acompanham pelos trilhos um vírus desconhecido tomar conta do país. Em meio ao caos, eles tentam sobreviver e chegar até o destino final, que é a única cidade segura. O filme também mostra o drama de relações familiares e como o ser humano pode revelar muito de si em momentos como esse. E agora vamos falar da franquia mais conhecida do mundo dos zumbis, Resident Evil, que conta a história de Alice, um do laboratório farmacêutico Umbrella Corporation, que busca uma cura para um vírus que está se espalhando pelo mundo rapidamente. E o treinador da franquia, o Ordem de Maldito, que fez um tremendo sucesso no mundialmente, fez com que a franquia tivesse sequências até o sexto capítulo. Em todos os filmes, a Ásia é perseguida pela Umbrella Corporation. Enquanto isso, a protagonista atravessa o país até o Alasca, em busca de refúgio como era prometido pelo governo. Há algumas informações que foram reveladas pela produtora da franquia, que terá um remake, ou seja, fazendo introduções bem mais fiéis às histórias dos games como conhecemos. E o último da lista é a comédia Meu Namorado é um Zumbi. Em um mundo pós-apocalíptico, o filme acompanha um zumbi, que pensa como ser humano, mas que ainda assim se arrasta pelas ruas atrás de comida. Até que ele se apaixona por uma humana, e essa relação gera conflito entre os vivos e os mortos. O envolvimento dos dois apaixonados acaba o trazendo de volta a vida, mostrando que a cura hipotética para o mundo seria o amor. E esse foi o nosso especial de zumbis no cinema. Se você viu algum filme que gostou e não falou no vídeo, você pode deixar nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim você vai receber nossos vídeos em primeira mão. Ah, e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. E ficamos por aqui. Tchau! Tchau. E não esquece que dia 25 tem The Walking Dead.